Cala a boca, foguinho. Teu passatempo é apontar o erros dos outros, mas quando tu é racista, homofóbico e machista ninguém fala nada. O que tu mais gosta de fazer é banir os outros desnecessariamente. E depois ainda reclamo que ninguém mais tá falando no chat, só te dão atenção porque você é moderador, senão todo mundo estaria pouco se fudendo pra tua existência. Na internet você é o fodão, mas na vida real tu só sabe bater punheta e comer paçoca. Oh!